Olá, no vídeo de hoje eu vim falar sobre uma regra que eu odeio. A regra do se eu tenho, se eu compro uma peça, sai outra. Isso não faz o menor sentido e eu vou explicar porquê. Olá, eu sou a Marcela D'Amaso. Eu sou consultora de imagem e estilo pessoal e especialista em guarda-roupa inteligente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o Marcela D'Amaso. Eu estou no Pinterest, Facebook e Instagram também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perde tempo. Se inscreve, aproveita e deixa o like, porque esse vídeo vai ser sensacional. E também atina, ativa o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, eu posto sempre. Bom, essa regra vem me incomodando um pouco, principalmente no âmbito dos minimalistas. Confesso que eu nunca segui essa regra. Porque eu nunca vi sentido nela, nunca vi sentido algum em quando você compra uma roupa, a outra tem que sair. Se você está precisando tanto de uma capa de chuva, de uma capa de chuva, sabe aquelas capas bonitas? Um trench coat. Aí você tira uma saia. Ah, eu vou tirar um casaco. Percebe que não tem nada a ver, né? É você falar, é comparar laranja com pera sabe? Não tem nada a ver isso. Essa regra ela é usada, né? E foi muito, hoje eu acho que nem tanto, mas ela foi amplamente difundida por causa disso. Ah, você tem que ter menos roupa no armário. Eu sempre defendo que um guarda-roupa inteligente é um guarda-roupa não guarda-roupa menor. Tá? Não é um guarda-roupa menor que vai te fazer mais sentido. É aquilo que você usa. Tudo aquilo que você usa, tem no teu guarda-roupa. É isso, ele é inteligente. Você consegue usar, você consegue fazer combinações diferentes. Uh, tá sempre pronta, sempre preparada. Você né, se sente bonita, você tem autoestima elevada. É isso que um guarda-roupa inteligente faz. Agora, não tem o menor sentido você contar todas as peças que você tem pra você ficar fazendo ali aquela... Aquele jogo de, ah, eu comprei uma coisa, tem que sair outra, né? Senão meu armário vai ficar cheio. Não, não vai. Se você usa tudo aquilo, se você tem 15 vestidos e usa os 15 vestidos, por quê? A hora que você comprar uma calça jeans, você tem que tirar um vestido. Se você comprou uma blusa, uma camisa, você tem que tirar uma... Ca... Uma... Sei lá, um sapato. Entende que isso não faz, não faz o menor sentido? Sentido faz com que quando você tem um guarda-roupa inteligente e você sabe usar esse guarda-roupa. Então, você tá observando sempre. E eu ensino minhas alunas a isso, a sempre estar observando como que tá ali o teu guarda-roupa para você não acumular peças que você não usa. O ano passado foi 2020, né? 2020 eu fiz um detox. Por quê? Tínhamos, é, a gente estava numa pandemia, ainda estamos, quando eu faço esse vídeo, ainda estamos, mas ela estava muito mais forte, né estava contagiando muito mais pessoas uh, em 2020. E as pessoas simplesmente ficavam em casa, né alguns. Né? E eu fiquei em casa, fui uma dessas pessoas que fiquei em casa. Então, muita coisa parou de fazer sentido para mim. E eu lembro que, que na época eu fiz uma uma enquete, né, no, no meu Instagram, e a maioria da galera te parou de usar sapato e sutiã. Entende? Então, não é que, ai, agora eu vou largar tudo, mas você diminui um pouco de comprar aquilo, você começa a optar por coisas mais confortáveis. Eu lembro que, pessoal, teve muita gente que não conseguia mais usar jeans, por quê? Passava o dia inteiro de moletom, ou de shortinho, roupa de malha, coisa leve para não apertar. De repente, né, volta ao presencial, as pessoas começam a sair, e aí elas começam a querer se arrumar mais, porque passaram aí um bom tempo sem se, sem se arrumar. 2020 não, gente, 2021, tá? Agora que eu tô fazendo, tô fazendo a ligação, não foi em 2020 não, foi em 2021. Então, quando eu fiz esse detox... Eu vi que o meu estilo tinha mudado e que já fazia, né, fazia um ano que eu não mexia no guarda-roupa, porque até então a gente ficava, ah, vai voltar, não vai, né, tá acabando, não tá, até a gente entender que não ia ser rápido, né, eu simplesmente larguei o meu, não foi uma prioridade, tá? Não é que eu larguei, não, não foi uma prioridade pra mim. E eu resolvi, né, Quando começou a me incomodar muita coisa, porque eu comecei a olhar e falar, nossa, eu não usaria mais isso, não sairia assim. E aí eu fiz um, um detox. Tirei tudo aquilo que não fazia parte do meu estilo. Vi que o meu estilo tinha mudado, sabe? Uma mudança, assim, bem perceptiva. E eu não queria mais ter tanto, tantas cores. Eu tava com muitas cores no meu, no meu guarda-roupa. Isso fruto de uma época que eu quis usar essas cores, porque eu tava muito no branco, preto e cinza. Eu quis sair um pouco até reencontrar, né? a minha essência entender não, não era por assim por exemplo ai ah, eu não uso isso porque eu gosto só de preto ai ah, não me sinto bem não eu sempre sou assim eu vou usar e testar não deu sem problema é isso e naquela época eu usava muitas cores eu estava usando estava mais aberta a isso e de repente eu me vi né voltando para o preto de novo para um para tons mais escuros e estampas mais tradicionais, estampas mais clássicas. E eu falei, o que, que eu vou fazer com, esse, com essa blusinha, cropped, de babado, rosa, com estampa floral? Eu usei muito, ela é linda. Mas eu não me vejo hoje usando uma blusa daquela. Tanto é que está para vender no meu brechó. Simples assim. Então, eu tirei, mas eu tirei muita coisa. E eu não repus a quantidade toda que eu tirei. Eu devo ter tirado... Por, por alto assim, sei lá, umas 30 peças, eu não sei, não, não cheguei a contar, mas foi por aí, umas 20, 30 peças, eu tirei muita coisa, eu não comprei 20, 30 peças, porque eu não tava precisando, e assim, não é que, nossa, eu tirei, agora eu vou lá no shopping, eu vou, né, dar uma olhada aqui no, no, nesse site bacana, porque eu vou comprar... Tudo que eu preciso, porque né, saíram 20 peças, 30 peças. Então, eu vou comprar e compra tudo de uma vez. né Sem planejamento, sem nada. Não fiz isso. Vi que eu tava precisando de uma calça jeans. Comprei uma calça jeans. Eu comprei a maioria das roupas. Foi esse ano. No passado, eu acho que nem comprei. Muita coisa não. Sabe? Ah, eu preciso dessa blusa. Putz, olha. Tá, tô precisando de blusinha. Tá, vou lá comprar uma blusinha. Nossa, esse blazer é tão bacana. Será que ele cabe? Vamos levar. Nossa, esse vestido ficou maravilhoso. Foi o jeitinho que eu queria. Estava esperando para encontrar um desses a tempo. Vou levar. É assim. Porque você, se você não tem planejamento, você acaba ficando com um guarda-roupa tão... É, não funcional, um guarda-roupa tão burro, que vai atrasar a tua vida. Você pode estar com um guarda-roupa gigante, um guarda-roupa minúsculo, você só vai ter atraso. Porque não faz nada, sabe? Não, não tem conexão. Quando eu comprei esse último vestido que eu tô falando, que ele é lindo, ele é, ele é preto, né? E ele é envelope transpassado e midi. Aí eu falo, caramba, dá pra usar como isso? Nossa, na minha cabeça já vem aquele monte de coisa. Dá pra usar com a corta-vento vermelha que eu tenho, dá pra usar com jaqueta jeans, dá pra usar com blazer, dá pra usar com a camisa... Como terceira peça, eu posso usar com sandália, sandália de salto, Anabela, salto grosso, tênis, chinelo. Dá para usar com uma porrada de coisa. Então, você vê a partir de uma peça, quantos looks aqui eu consegui fazer só de cabeça, assim, olhando. Você para ainda para elaborar mais, você consegue fazer mais looks. É isso que o guarda-roupa inteligente faz para você. Enquanto você tiver. Nessa ideia de quantidade, de que ah, entra um, sai um, seu guarda-roupa nunca, nunca vai ser inteligente. Você nunca vai ter, sabe? Nunca vai conseguir criar um estilo bacana e nunca vai se sentir confiante para usar aquilo que você tem. Eu já tirei muita peça bacana do meu guarda-roupa que eu não precisava ter tirado, por conta de quantidade. Ai, estava me incomodando a quantidade de, de sapato, aí eu vou tirar tudo porque eu quero ficar com menos... Pra quê? Se eu gostava tanto daquele sapato, daquela blusa, daquela calça, pra quê? Eu usava. Então, eu não precisava escolher entre um ou outro. Não precisava. Eu, eu tinha um mocassin, e aí, era assim, mocassim um de é, verniz preto. E aí, eu comprei um Oxford, de verniz preto. E aí, eu não sei por quê, eu falei, bom, já que eu tô com esse, eu vou tirar esse aqui, porque eu não preciso, né? Entende que laranja e pera não tem nada a ver uma coisa com a outra? Bocassim é um tipo de sapato, Oxford é outro. Eu não precisava ter feito isso, mas fiz. Fiz e me arrependo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: não tirem uma coisa só porque você chegou com outra, porque você chegou com duas, três. Façam, né, pla, pla, façam um planejamento antes de fazer essas compras. E faça um planejamento também para tirar aquilo que vocês não estão usando mais. Não precisa esperar, né? Como eu esperei um ano para fazer. Normalmente eu faço de ano em ano, mas esse eu mudei muito mudou muito meu estilo. E aí. Eu foi me incomodando e eu tirei tudo. Você não precisa fazer isso. Eu acho mais seguro para quem ainda tem um pouco de, de insegurança em tirar uma peça e depois sentir falta dela. Como foi o meu caso. Eu sinto falta desse sapato até hoje. Eu lembro dele. E enfim, né? Foi um, um, um erro que eu tô levando assim como uma lição mesmo. E tô passando aqui pra vocês não errarem como eu errei. Tenho em mente que guarda-roupa inteligente te deixa feliz. Ele não pode te fazer infeliz, porque senão ele não é inteligente. Se você gosta de moda e gosta de tendências, use as tendências a seu favor e compre essas tendências. Se não tem nada a ver com você, não compre. Você também precisa se sentir, sabe, ter felicidade quando você vai se vestir. Não abrir o armário e falar, nossa, eu só tenho essa camiseta e esse, esse calça jeans E uma alfaiataria, nossa, um tênis. Poxa vida, eu queria tanto comprar aquele tênis laranja, queria tanto ter aquela bolsa. E por que não tem? Se faz parte do teu estilo, parte do seu estilo de vida, cabe no seu bolso. Por que não? Vai sofrer para quê? Compre as coisas que você gosta, né? nesse sentido que tá é, inserido dentro do teu estilo, para você ter confiança também. Não adianta você ter um guarda-roupa super enxuto, sendo que na hora que você tiver um evento legal, aí ah, eu não posso comprar, porque se eu comprar um blazer, eu vou ter que tirar uma peça. E agora eu não tô podendo tirar nenhuma peça. Entende? Não pode causar sofrimento. É aquela coisa de, ah, eu preciso tirar. Não, não precisa nada. Você tem que fazer o detox do teu guarda-roupa de acordo com a, o que não faz mais sentido pra você. Não porque você comprou uma peça, tá? Tenha sempre em mente isso. Guarda-roupa inteligente. Tem que te trazer segurança, felicidade, a autoestima, tem que levar e você tem que se sentir muito bem. Tem que ser prazeroso o vestir. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Eu tenho certeza que você tem alguém que faz isso e coitada dessa pessoa, tá sofrendo bastante. Aproveita e compartilha com ela. Curta esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve também. A gente se vê, sabe onde? lá nas redes sociais, no arroba Damas, ok? Até mais!